Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos resolver a segunda questão da playlist de energia cinética. Confira o enunciado. A energia cinética de um corpo é 2.500 J e sua massa é de 500 gramas. Determine sua velocidade. Como sempre, o primeiro passo é coletar os principais dados. De forma clara, o enunciado diz que a energia cinética do corpo é de 2500 J. Como essa informação é importante, vou colocá-la no campo de dados. A massa desse corpo é de 500 gramas, então a massa do corpo vai para o campo de dados. O que se pede nessa questão é para calcular a velocidade. Esta questão também é uma questão bem simples. Basta você aplicar a fórmula da energia cinética. A fórmula da energia cinética é... Energia cinética igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Mas antes de começar a resolução, nós temos que passar a massa do corpo que está em gramas para quilograma. Para isso, basta dividir a massa por mil. No nosso caso, vai ficar assim, 500 gramas dividido por mil igual a 0,5 kg. Agora que todos os dados estão de acordo com o Sistema Internacional de Medida, vamos substituir os dados coletados na fórmula e resolver a questão. Energia cinética é igual a 2.500. 2.500 é igual a massa que é 0,5 vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. O 2 está dividindo o 0,5 e a velocidade ao quadrado. Então, vou passar para o outro lado da equação, multiplicando. 2.500 vezes 2 é igual a 0,5 vezes velocidade ao quadrado. 2.500 vezes 2 é igual a 5.000. 5.000 é igual a 0,5 vezes v ao quadrado. O 0,5 está multiplicando a velocidade ao quadrado. Vou passar para o outro lado da equação dividindo. v ao quadrado igual a 5.000 dividido por 0,5. 5.000 dividido por 0,5 é igual a 10.000. v ao quadrado é igual a 10.000. Nós sabemos que a potenciação é o inverso da radiciação e o 2 é o expoente dessa potenciação. Vou passar esse 2 para o outro lado da equação, como raiz quadrada. Velocidade igual à raiz quadrada de 10.000. Existem algumas formas para você resolver essa raiz quadrada de 10.000. Uma delas é utilizar a calculadora. Raiz quadrada de 10.000 é igual a 100. Então, a resposta do exercício vai ser 100 metros por segundo. Mas, se você não tem uma calculadora em mãos, podemos fazer a resolução dessa raiz quadrada de 10.000 da seguinte forma. Primeiramente, eu vou passar 10.000. Para a potência de base 10, ficando assim, 10 elevado a 4. Velocidade igual a raiz quadrada de 10 elevado a 4. Para resolver uma situação dessa, primeiramente, vou dividir o expoente da base 10, que é o 4, pelo índice da raiz, que é o 2. Uma outra forma seria passar a raiz quadrada para a potência, ficando assim, 10 elevado a 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 é igual a 2. Velocidade igual a 10 elevado a 2. E 10 elevado a 2 é igual a 100 metros por segundo. Se você achou complicado fazer dessa forma, podemos utilizar outro método. Para isso, você tem que saber que 10.000 é equivalente a 100 ao quadrado. Então, dentro da raiz quadrada, eu posso colocar 100 ao quadrado no lugar de 10.000. Ficando assim. Velocidade igual a raiz quadrada de 100 ao quadrado. Como o expoente do 100 é igual ao índice da raiz, eu posso cortar os dois valores. Mas o que você tem que entender é o seguinte. Quando eu corto esses dois valores, significa que eu estou dividindo o expoente do 100, que é o 2, pelo índice da raiz, que é o 2. Que seria a mesma coisa de transformar essa raiz quadrada em potência, que seria 100 elevado a 2 dividido por 2. 2 dividido por 2, eu sei que é 1. E todo o número elevado a 1 é igual a ele mesmo. A velocidade é igual a 100 metros por segundo. Resolvemos... Mais uma questão. Tentei mostrar de forma clara três formas de resolver essa raiz quadrada de 10.000. Espero que vocês tenham entendido. Bons estudos e fique com Deus.